24º Domingo do Tempo Comum Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes? Jesus respondeu não te diga até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia dez mil talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo, Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia cem denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse, Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias porque me o pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da Salvação Olá, o Evangelho de hoje fala-nos de um dos temas mais importantes da pregação e da vida de Jesus, o perdão. E começa com uma pergunta de Pedro, que diz a Jesus, Se o meu irmão me ofender, até quantas vezes lhe hei de perdoar? E dei até sete vezes? É espantosa esta afirmação e esta proposta de Pedro, porque sete vezes há alguém que nos ofendeu. Perdoar é imenso. Mas Jesus rompe todos os limites e todas as barreiras. E diz, Pedro, não te direi sete vezes, mas setenta vezes sete. pergunta alguém um dia, mas setenta vezes sete são quatrocentos e noventa. O que é que isso significa? Significa sempre. E é muito difícil nós imaginarmos que é possível perdoar sempre. Jesus, para contar como isto é mesmo central e importante, utiliza uma parábola. Um rei que vem ajustar as contas com os seus servos. E a é um servo que lhe devia 10 mil talentos, 10 mil talentos é uma exorbitância, é na ordem quase hoje em dia dos milhões de euros, era uma coisa imensa, é, decide, de facto, é, condenar e exigir esse pagamento. Esse servo pede-lhe, Pede-lhe que não tenha em conta essa sua falta. Pede-lhe que ele lhe perdoe essa dívida. E espantosamente, o rei faz isso. Perdoa-o. Quando sai, esse servo encontra alguém que lhe devia 100 denários. 100 denários era uma insignificância, semelhante a um dia de trabalho. E esse outro servo, e é espantoso como Jesus coloca as duas expressões iguais, faz do mesmo pedido que ele tinha feito ao rei. Mas este não foi capaz de se compadecer e mandou-o pôr na prisão até que ele pagasse tudo e à sua família também. Ora, os amigos desse servo, desgostosos com esta atitude, daquele servo que não soube minimamente ser agradecido e perceber que lhe tinha sido perdoado uma falta tão grande, vão dizer ao rei. E o rei vem ter com ele e diz-lhe, não, tu não agiste bem. Jesus diz que assim Deus também procederá conosco se não perdoarmos do fundo do coração aos nossos irmãos. Queridos amigos, o amor é difícil, o perdão também é difícil. E de facto, perdoar não é só um desculpar, é algo que recria, de, no fundo, a relação que temos uns com os outros. E é isso que Jesus também nos desafia a experimentar. O perdão começa sempre em nós, na medida em que, Deitamos abaixo aquela barreira que foi a falta do outro. O perdão, enquanto não o damos, nós estamos prisioneiros. Estamos a sofrer mais, às vezes, até do que o outro. É este reatar de laço e de aliança que o Senhor vem propor como algo possível. De facto, o que é importante? Os bens materiais ou a vida da pessoa? Aquele laço que nos deve ligar uns aos outros e que Deus tão profundamente em Jesus, nos quis fazer responsáveis. Perdoar é um caminho. É verdade, às vezes é difícil esquecer até a falta de alguém. Ela é como uma ferida. Mas nós precisamos de aprender que com o amor de Jesus, ela pode cicatrizar e depois torna-se uma vitória, como são as cicatrizes dos guerreiros, dos lutadores, de quem já passou por uma operação. Vencer é aqui, de facto, Vencer pelo perdão. E daí o desafio para esta semana. Quais são as pessoas ou as realidades que te custa e que me custa perdoar? Quais são as situações onde é possível, por uma palavra, por um gesto, por um, um sinal, eu mostrar que perdoei, que quero verdadeiramente reatar o laço e a relação com alguém que me magoou? Quais são as realidades à minha volta onde eu posso ser também sinal desse perdão? Não para dizer grandes discursos, mas para desafiar os que são mais próximos a valorizar o essencial. O essencial sempre é o valor de cada pessoa que pode mudar, que pode transformar-se. Aquele servo não quis mudar, não soube agradecer e quando não sabemos agradecer é difícil perdoar.